com teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com orgulhas de dias e mostrarei a minha salvação. Salmos 91